Libertadores 2021 promete fazer história os três brasileiros que mais venceram os dois últimos campeões Galo e Colorado se reforçaram o Flu vem em busca de sua primeira taça e dia 6 9 e quinze da noite, o Peixe encara um desafio na Argentina, San Lorenzo e Santos. Agora, é tudo ou nada para chegar na fase de grupos. Copa Comembol Libertadores. Começa a golar a emoção no campo do SBT.